Vem aí um adversário, saudação internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos E no vídeo de hoje vamos jogar Super Sidekicks 3, hoje teremos a participação do canal Árvore de Habilidades Então sem enrolar, vamos pro jogo Bem amigos do Youtube, estamos aqui em definitivo para acompanhar as emoções de Brasil e Holanda Autoriza o árbitro ROLA a BOLA Olha o perigo Chegou perto da área Trocando passes Arriscou, tocou no goleiro Voltou Chutou de novo Defendeu o goleiro Primeiro lance de perigo do jogo Tafarel salva O primeiro lance de perigo do jogo Olha o Brasil para ataque Tocou, arriscou, bateu Perdeu a bola Ih, olha o cara aí e o jogo segue, e o jogo segue sem árbitro, pode ir, Arnaldo, aí de longe, pegou muito mal na bola. é lateral para a seleção holandesa Olha a Landa chegando Retira a zaga Olha a bola no alto Arriscou de cabeça, mas foi muito fraco Está acirradíssimo Nenhum dos times consegue se aproximar A Holanda insiste mas o Brasil também, olha aí. Olha a chance. E foi pro chão, o juiz mandou seguir. Aulana chegando, arriscou, bateu! Bateu na trave, voltou no goleiro e foi pra fora Haja ah, coração, amigo Lá ah, vem a Holanda na cobrança do escanteio Tocou pra trás Trocou o passe Olha o perigo! Ainda bem que foi pra fora Olha o perigo! Lateral Ih, deu mole a zaga. Não faz isso. Olha o que aconteceu. Gol. Da Holanda. A zaga vacilou feio. Não se pode ficar brincando na área. Toca pra frente. Chuta pra frente. Um para a Holanda, zero para o Brasil. Brasil. Brasil. GOL. É. do Brasil. Brasil. Tudo igual. Um para a onda, um para o Brasil. Que jogo, amigo? Tira daí! Olha a chance! Gol Brasil! É! Go do Brasil! Um para Holanda! 2 para o Brasil. Primeiro toque. Rapaz, que sufoco. E não perca, neste sábado, o último episódio de Comandos Atrás das Linhas Inimigas. Olha a Holanda chegando de novo. E é gol da Holanda. Tudo igual. Dois para a Holanda, dois para o Brasil. Primeiro toque. Olha o Brasil chegando. Chutou no goleiro. Brasil! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! para o Brasil, 2 para a Holanda. Olha o cruzamento. Cuidado que ele é perigoso. Perdeu a bola, arriscou, voltou. Tira daí, bateu pro gol. Que sufoco. Tá na hora de compactar mais. Não pode dar espaço. Olha o cruzamento. De cabeça. Brigou pela bola. Chutou pro gol. E é gol da Holanda. De novo, tudo igual. Três para a Holanda, três para o Brasil. Primeiro toque. No finalzinho do jogo. Olha o perigo. Cuidado, pode bater pro o gol. Não pode ser. É gol da Holanda. Não é possível. Depois de tanto esforço. Quatro para a Holanda, 3 para o Brasil. Primeiro toque. Vamos lá, Brasil, vamos lá! Bate pro gol, bate pro gol, bate pro gol! Momentos finais da partida! Vamos lá, vai acabar o jogo! Olha a Holanda chegando de novo! Tira daí! Bateu pro gol! Vamos lá, pode ser a última oportunidade do jogo! Chutou pro gol Vamos lá, hein Vamos lá, última oportunidade do jogo Olha o cruzamento Arriscou, bateu E é pênalti! Penalidade máxima Correu, partiu, bateu Olha o empate Brasil É do Brasil! Quem poderia esperar? Quatro para a Holanda, quatro para o Brasil! Primeiro toque! Vamos lá! Sou mais Brasil! Um empate histórico! Penalti. Depois de muito sufoco, vamos agora decidir nos pênaltis. Lá vai a Holanda para a cobrança! Atirou! E é gol da Holanda! Vamos lá, só mais Brasil! Correu, bateu. Oh. É do Brasil. Oh. Gol da Holanda. Bateu. Oh. Goleiro para um lado, bola para o outro. Chutou pro gol! Gol da Holanda! Vie é gol do Brasil! Lá vai pra cobrança, chutou! Des Brasil! Brasil. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, que é sua, Tafarel! Oh. Gol! gol do Brasil! Lá vai, a Holanda para bater! Gol da Holanda! Vamos lá, Brasil! É bater pro gol e correr pro abraço! Ó. Partiu, bateu! E é isso aí!